Se você clicou nesse vídeo É porque você não sabe passar pelo curta net No vídeo de hoje Vou te ensinar a passar pelo curta net Rápido e fácil Ficou curioso? Bora pro vídeo Vou te ensinar a passar pelo curta net É bem fácil Você vai clicar aqui ó Clique aqui para continuar Depois de você clicar aqui, clique aqui para continuar Me desculpa pelo barulho de fundo aí Beleza rapaziada Você já vai clicar aqui em fechar anúncio Clicou em fechar anúncio você vai clicar aqui para baixar o app, vai clicar para outro link, você volta, vai clicar aqui de novo, beleza rapaziada, vai clicar aqui de novo, aqui, ó, e vai te de registrar para outro link, você vai clicar aqui de novo, e pronto, vai ir pro link certo, aqui é o do Luiz do PowerDirect, mas o aplicativo do vídeo vai estar tá aí, beleza rapaziada. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, mas antes deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso, valeu e é nóis!